Fala, mestre! Fala, mestra, Tudo tranquilo? Seja bem-vindo à Semana Bio Explica. Eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil do YouTube e estou aqui para te explicar um pouquinho sobre eletrodinâmica e como ela cai no Enem. Aguenta aí que depois da vinheta o prof. Rafa Sisson já te explica. Deixa que a gente explica... Muito bem, mestre e mestra, vamos conversar sobre as características das associações de resistores e como resolver circuitos elétricos que aparecem na prova do Enem. Mas antes de eu começar a explicação, eu te lembro de dar o joinha nessa aula, te inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Então bora lá, que a gente não pode perder tempo, não é mesmo? Bom... Eu tenho associações de resistores que podem estar em série ou em paralelo. Quando elas aparecem em série, como o nome diz, em sequência, por isso está escrito em série, a gente enxerga um mesmo fio e neste mesmo fio dois resistores elétricos ligados. Primeira característica de uma associação de resistores em série. A corrente elétrica que passa pelos dois resistores deve ser a mesma. Até porque a corrente elétrica é a carga que circula na secção transversal do fio a cada segundo. Isso significa que a carga elétrica que chega no resistor R1 pelo mesmo fio é a mesma carga elétrica que chega a cada segundo no resistor de resistência elétrica R2. E aí, para lembrar que as correntes elétricas são iguais quando está em série, tu pode pensar nesse macete. Olha só, mestre. Em série I, o I é igual. Claro, em série I, o I, que representa a corrente elétrica, é igual. Então tu pode lembrar que a primeira característica tem a ver com o nome da associação de resistores. Em série I, o I é igual. E outra característica que vale a pena a gente conversar é a seguinte, olha só, mestre, ó. Se eu marcar aqui, ó, um ponto A no circuito antes do resistor R1, pensando-se no sentido convencional da corrente elétrica, um ponto depois do resistor R1, vou chamar de B, e um ponto depois do resistor R2, que eu vou chamar de C. Se eu pensar na queda de potencial que tem de antes para depois do R1, no quanto a corrente elétrica gastou a sua energia ao passar pelo resistor R1 e a diferença de potencial, que também tem a ver com, a, com o consumo, né, com o gasto de energia elétrica neste resistor R2 a cada colume de carga que passou ali do B para o C, a gente pode pensar que a energia que foi consumida de A para C é a energia que foi consumida em partes de A para B mais a energia consumida de B para C. Isso significa que, se a energia por unidade de carga consumida é a mesma no total do que a soma dos parciais, a gente pode chamar a diferença de potencial total, a queda de potencial entre os pontos A e B, ai, perdão, A e C será igual à soma das quedas de potencial entre os pontos A e B e B e C. Então a DDP de uma associação de resistores em série da associação toda sempre. Será a soma das diferenças de potencial. E olha só que interessante, mestre e mestra, não precisam ser apenas resistores elétricos. Qualquer que seja o dispositivo eletroeletrônico que estiver ligado em série, a corrente elétrica vai ser igual, porque em série UI é igual e a soma das diferenças de potencial causadas por cada um dos aparelhos vai ser igual à diferença de potencial da associação. Toda. Tudo bem? Então, seguindo aqui, numa associação em série I, o I é igual e as diferenças de potenciais são somadas para a gente encontrar a diferença de potencial total desta associação. E uma consequência dessa segunda característica é que a associação de resistores em série vai ter uma resistência elétrica total que sempre é a soma das resistências elétricas de cada um dos resistores que estejam em série associados. Quer dizer que quando eu somo as DDPs, eu somo também as resistências. Em série I, o I é igual, soma as DDPs, os US ou os Vs, vez. às vezes aparece essa letra, né, por que não? E a resistência elétrica total também é a soma. Então se eu tivesse mais resistores em série, por isso tem a reticência aqui, ó, eu ia somando as resistências elétricas de cada um dos resistores dessa associação em série. E aqui um lembrete que a gente vai usar daqui a pouco, que a gente vai resolver questões do ENEM, sim mesmo, é... Um lembrete do Uri, né? A diferença de potencial entre quaisquer dois pontos em um circuito elétrico sempre será a resistência elétrica entre esses dois pontos vezes a corrente elétrica total que passa entre estes dois pontos. Então, o U é igual a R vezes I, o nosso querido URI, né, que é utilizado o tempo todo para resolver circuitos elétricos, ele é útil, ele pode ser utilizado em um trecho ou em todo o circuito. Não importa entre quais dois pontos a gente está fazendo, fazer URI tem que dar certo. Segura aí que a gente já vem com as características da associação de resistores em paralelo. E agora, mestre, vamos conversar sobre a associação de resistores quando em paralelo. Conforme o nome sugere, paralela é quando os dois resistores aparecem um ao lado do outro. Então, nessa associação que tá aqui, ó, R1 e R2 estão associados em Paralelo. E eu vou começar te mostrando a primeira característica desse tipo de associação de dispositivos eletroeletrônicos. Quando os dois dispositivos estiverem associados em paralelo, eles estarão sujeitos sempre a uma mesma diferença de potencial, a uma mesma tensão ou a uma mesma voltagem E o porquê disso é muito simples, olha só, se eu escrever aqui, como a gente fez antes, tá, mestre e mestra, dois pontinhos, ó, aqui vai ser o ponto A, de onde este fio se divide para ter o resistor R1 e R2, e até esse ponto que eu vou chamar de ponto B, onde estes dois fios se juntam para voltar a formar o um fio para o restante do circuito, eu tenho entre estes dois pontos os dois resistores ligados. E se a gente pensar, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B será sim igual à diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ô, professor, tu falou a mesma coisa, eu percebi, hein? É porque, na verdade, é a diferença de potencial entre os dois pontos do circuito que conta. Então, a diferença de potencial desses dois resistores é a mesma porque eles estão ligados aos mesmos dois pontos do circuito. E para lembrar que em paralelo a DDP é igual, tem um macete que segue aquela regrinha do macete da série. Lembra que em série I... O I é igual, então em paralelo U, o U será igual. Não tem como não lembrar disso. Em série I, o I é igual, e em paralelo U, o U é igual. Olha só que maravilha. Oh, meu Deus do céu, professor, nunca mais esqueço isso. Espero que nunca mais esqueça e acerte a questão, não é mesmo? Então, voltando aqui... Em paralelo u, u, u é igual. A diferença de potencial entre os pontos A e B é uma só. Então a DDP do resistor 1 e a DDP do resistor 2 serão iguais. Só que cada um desses resistores pode ter uma resistência elétrica própria. Pode não ser a mesma resistência elétrica. E para uma mesma DDP, ó, uma mesma diferença de potencial, quanto maior a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica. Quer dizer que a corrente elétrica nos resistores de um paralelo será sempre inversamente proporcional a sua própria resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente no mesmo paralelo. Quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica no mesmo paralelo. E... Se eu sei disso, eu sei também que a corrente elétrica do circuito que abastece esse paralelo, que passa pelo paralelo também, ela vai se dividir e cada uma dessas parcelas é a corrente elétrica de cada resistor. Então no paralelo U, U é igual e as correntes elétricas não são iguais. As correntes elétricas são inversamente proporcionais às resistências elétricas dos circuitos resistores. Mas a corrente elétrica total do circuito, dessa associação em paralelo, será sim a soma das correntes elétricas de cada um dos resistores. E o porquê disso é muito simples. Também chama a primeira lei de Kirchhoff, mas eu não quero assustar vocês com o nome feio. Então olha para cá, mestre e mestre. Ó. Se eu sei que corrente elétrica que está chegando nesse nó é carga por unidade de tempo, coulomb por segundo, que é a unidade que equivale ao ampere no sistema internacional. Então, se chega uma carga aqui a cada segundo, é claro que a carga vai passar pelos dois fios no total e parte dessa carga passa pelo R1 e parte dessa carga passa pelo R2. Portanto, as cargas elétricas que chegam em um nó a cada segundo são iguais às cargas elétricas que saem desse nó a cada segundo. As cargas elétricas que chegam em um nó a cada segundo também é igual à carga elétrica que sai desse nó a cada segundo. Então a corrente elétrica total em uma associação em paralelo será sempre igual à soma das correntes elétricas que passa em cada um dos resistores associados em paralelo, então em paralelo U, U é igual e a corrente elétrica soma, e uma consequência dessa soma das correntes elétricas ser a corrente total e da DDP em todos os resistores ser a mesma, é que para achar a resistência elétrica total em um paralelo tem uma regra meio esquisita, uma soma meio feiotinha, né? não que seja feio em si, mas é, não é uma coisa que tu olha e pensa assim, nossa, que maravilha, eu adoro resolver isso, não, né? O inverso da resistência elétrica total é igual à soma dos inversos das resistências elétricas de cada um dos resistores. Então 1 sobre R total, ou R equivalente, né, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E se houvessem mais resistores associados em paralelo, era só continuar fazendo essa soma. Então é uma soma dos inversos das resistências que é igual ao inverso da resistência elétrica total. Diquinhas aqui, olha só, às vezes te as características da associação e aqui a resistência elétrica equivalente do paralelo sempre será menor do que a menor das resistências que está no paralelo. Então no paralelo a resistência total é menor do que a menor das resistências em paralelo associadas. E quanto mais resistores a gente tiver associados no paralelo, menor é a resistência elétrica total do paralelo. Então aqui, quanto mais, menos. E quanto menos, mais. Quanto menos resistores a gente tiver associados nesse paralelo, maior será a resistência elétrica total dele. E aí eu separei aqui duas regrinhas práticas, que são casos particulares dessa soma para simplificar algumas contas na hora da prova. Quando a gente tiver apenas resistores iguais, os iguais que estão associados em paralelo, a gente pode achar a resistência equivalente a estes iguais, pegando um deles e dividindo por N, que é o número de resistores iguais que estão associados em paralelo. Então não precisam ser todos do paralelo iguais, tá bom mestre e mestra? Mas os que são iguais, tu pode resolver fazendo essa regrinha. Tu pode pegar um dos resistores e dividir por quantos iguais tem nessa associação. Aí tu tira todos eles e coloca só este equivalente no lugar. Então aqui se a gente tivesse um resistor de 10 ohms aqui em cima e um resistor de 10 ohms aqui embaixo eu ia pegar 10, dividir por 2 a resistência equivalente é 5, tá vendo? Não precisa fazer muita conta, fica de cabeça. No paralelo, quando tu enxergar resistores que são iguais, tu pega um deles e divide por quantos tem iguais e essa é a resistência equivalente desses resistores iguais e a outra dica também bem prática serve para quando tu vai resolver apenas dois resistores em paralelo pode pegar dois de uma associação que está em paralelo ou pode ser apenas dois no paralelo como está escrito aqui Podia ter mais, então, mas eu ia resolver dois num só. E aí, de repente, depois, esses dois, né, um que veio desses dois e o outro que junta esses dois, podia resolver pela regrinha, que é fazer a resistência elétrica total ou equivalente do paralelo é igual ao R1 mais, vezes R2, aliás, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa regra também é chamada de regra do produto sobre soma. Então, produto sobre soma resolve quando é dois, Multiplica em cima, divide pela soma embaixo e aí tu já descobre a resistência elétrica equivalente daqueles dois do paralelo. É claro que essa regrinha aqui na verdade é a resolução de dois resistores usando isso. Isso aqui serve sempre, tá mestre, e mestre? Com dois, com três, com quatro, com iguais, com diferentes serve sempre. Mas quando tu quiser resolver apenas dois ou quando tiver resistores iguais, vale a pena usar as regrinhas. E aqui eu vou voltar para o Uri mais uma vez, e aí tem mais um negocinho para a gente ver, a gente já vai para as questões. Calma aí que a gente já vai para as questões. U é igual a R vezes I, sempre, para um trecho do circuito ou para cada um dos resistores, ou para todo o circuito. Se a gente pensar que a DDP entre os pontos A e B é a mesma para os dois resistores, a gente pode dizer o seguinte, ó, que R1 vezes I1, que é a DDP aqui em cima, é igual a R2 vezes I2. Sim, então se o CDDP do de cima é o CDDP do de baixo, por quê? Porque estão em paralelo. E outra verdade que a gente pode dizer é que a DDP total entre A e B vai ser igual à resistência elétrica total entre A e B vezes a corrente elétrica total que passa entre A e B, que é a soma da corrente elétrica I1 com a corrente elétrica I1. E dois. Aguenta aí que a gente vai ver qual é, que é a regra de simplificação de um circuito e aí depois sim a gente pode resolver as questões que já caíram no Enem. E agora, mestre e mestre, agora da gente conhecer uma regra de simplificação de circuitos de apenas dois passos. Isso mesmo. Para te ajudar a resolver qualquer circuito na hora de uma prova, simplificando ele e enxergando quem de fato está em série, quem de fato está em paralelo, existe uma regra muito simples que envolve apenas dois passos. Então... Pega o papel aí, anota certinho o que tem que fazer, e aí, se precisar, assistir de novo esse trecho, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, inclusive nas questões consideradas difíceis. Bom, primeiro eu vou te apresentar um circuito aqui que é feio, mas nesse circuito fica difícil para quem não tem prática saber quem é que está em série, quem está em paralelo. Se tu já está no nível um pouquinho melhor, né, já está avançado nessa matéria, tu olha para esse circuito e consegue perceber onde o fio divide, começa paralelo, onde o fio junta, termina paralelo, quando é o mesmo fio tá em série, mas enfim, tem uma regra para resolver isso. Tem uma regra prática de simplificação de circuitos. Ela tem apenas dois passos e eu vou começar já com o primeiro. Primeiro passo, uma letra em cada nó. O que que é um nó? Sempre que um fio se juntar ou o um fio se dividir, a gente vai considerar isso um nó. Então em cada nó uma letra, uma letra em cada nó. Então deixa eu pegar aqui, qual é que é a cor? É a preta, né? E aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho o ponto A, até vou escrever assim, ó, aqui está o A e aqui está o B. Ó, esses pontos geralmente vêm no circuito, ponto inicial e final. Daqui a pouco a gente vai resolver aquela questão do sorvete de resistores, lembra dessa? Isso aqui é útil naquela questão e aí tu resolve ela. Não que ela fique uma questão ultra rápida, mas pelo menos tu resolve, né? Olha só. Então vem com ponto inicial e ponto final do circuito, se eu ligar um voltímetro entre esses dois pontos, vai dar qual é, que é a diferença de potencial entre A e B. Se eu ligar um ohmímetro, que é o medidor de resistência elétrica, a gente vai saber qual é, que é a resistência elétrica entre os pontos A e B, que era o que tinha naquela questão do sorvete de resistores. Então, uma letra em cada nó. Imagina que já veio essas duas letras, A e B, já são apresentadas juntamente com o circuito. E aí eu vou colocar mais letras onde tem outros nós. Bom, aqui é um nó, já tem uma letra, deixa quieto. Eu vou seguindo o circuito de A para B, encontro logo aqui um nó depois do R1. ó Então nesse nó eu vou escrever um ponto C, porque o B já foi, né enfim, não dá para duplicar a letra. E aí eu vejo que tem outro nó aqui depois do R5, só que antes de botar a letra para esse nó, vou te falar qual é, que é a exceção. Não que não dê para colocar um ponto, uma letra diferente. Podia pôr a letra D? Podia, não vai dar errado. Vai dar certo, vai dar na mesma. Só que quando eu tenho dois nós, ó, o nó B e esse nó aqui, e entre os dois tem um caminho livre... Tem um fio, mas não tem resistência elétrica. Isso significa que não há queda de potencial de um ponto para o outro. Isso significa que os potenciais são iguais. E se os potenciais são iguais, a gente pode escrever a mesma letra. Então em cada nó, uma letra, uma letra em cada nó. Outro pode, quando tiver dois nós e entre eles tiver um caminho livre, escrever a mesma letra. Simplifica ainda mais. Não que se tu colocasse uma letra D aqui ia dar errado, tá, mestre? Mestre, ia dar certo também. Então eu vou colocar aqui, ó, letra B, porque eu boto B também, porque entre este ponto e este ponto tem um caminho livre. Sempre que tiver caminho livre eu vou colocar a mesma letra. E aí, depois de fazer isso, esse é o primeiro passo, olha que simples, achei um nó, botei uma letra. Eu vou cuidar, se entre dois nós tiver um caminho livre, eu boto a mesma letra, só isso, tudo bem? Agora vamos para o passo 2, o segundo passo. Reescrever o circuito na sequência das letras. Espera aí, não é na ordem alfabética, na sequência que vai da primeira letra no circuito para a última letra no circuito. Por exemplo, aqui a primeira letra no circuito é A, a última letra no circuito é B, e a letra intermediária que tem é C. Então, eu vou escrever na ordem A, C, P. Não tem problema, vou escrever, ó. Aqui está o A, o ponto A. Aqui está o ponto C, vou escrever ponto C aqui. E aqui está o ponto B, que é o último ponto no nosso circuito, ponto B. E agora eu vou olhar para este circuito e entre cada dois pontos tem uma resistência, ou não tem resistência, tem uma resistência, não tem uma resistência. Entre os pontos A e C, olha só, vai direto aqui, ó, de A para C, o que, que a gente tem? Tem apenas um caminho com um resistor. Então eu vou copiar esse R1, ó. vou colocar entre A e C tem apenas um resistor. Claro que não vai ficar bonito que nem aqui do lado que eu faço com régua, né mestre? Ó, aqui tem o R1. Pronto, esse resistor eu já coloquei. Eu costumo riscar aqui no circuito. porque Para não me confundir, né? Para eu não fazer duas vezes a mesma coisa. Então agora eu vou olhar de A para C já tem. E de C para B, olha que eu tenho aqui, ó. De C para B, eu tenho um caminho que passa pelo R2 e tem outro caminho, seguindo os fios de ligação aqui, ó, que passa por R4. Então eu vou desenhar dois caminhos de C até B. Então vamos lá, ó, dois caminhos, ó. Um caminho que vai de C até B que passa pelo resistor R2, aqui está o R2, e outro caminho que passa de C para B, passando pelo R4, então aqui está o outro caminho que passa pelo R4. Vou botar aqui, R4. E agora eu vou riscar aqui, para não me perder, o R2 e o R4 já entraram na planificação do circuito, na simplificação do circuito. E agora eu vou olhar... Só sobraram os pontos A e B, né? Entre A e B eu não olhei ainda. O que, que a gente tem direto de A para B? Direto de A para B, já que esse ponto e esse ponto são B, não preciso escrever duas vezes, é o mesmo ponto. Daí tu escreve uma vez só no circuito, tá? Na planificação. Então, entre A e B, eu tenho dois caminhos também. Eu tenho um caminho que passa por R3 e tem um caminho que passa por R5. Então, direto de A para B, tem dois caminhos. Eu vou desenhar aqui, ó, já dois caminhos, para não precisar ficar trocando a caneta. Tem gente que fica nervoso quando o professor fica abrindo e fechando caneta, né? Aí um outro caminho aqui que vai ir de A para B diretamente, está vendo? Ó, são dois caminhos, ó. um caminho que vai de A para B e outro caminho que vai de A para B. E agora eu vou desenhar o resistor R4, risquei, opa, desculpa, é o R3. O R3, vou riscar ele aqui, R3, e aí eu vou colocar aqui o R5, que é o último resistor da nossa associação. Depois que eu risquei todos, quer dizer que o circuito foi planificado. Tá, e agora, professor, como é que eu resolvo esse negócio, aí? Bom, agora a gente vai resolver por partes. Numa associação mista, a regra é muito simples para resolver. Sempre tu resolve o circuito de dentro para fora. E o porquê disso também é muito simples. Tem como a gente resolver esse paralelão aqui, ó, sem saber qual é, que é a resistência aqui por cima, entre os pontos A e B? Não tem. Então a gente precisa resolver primeiro isso aqui. Mas tem como resolver isso aqui sem saber qual é a resistência equivalente entre C e B? Também não tem como saber. Então para resolver esse circuito, por primeiro nós resolveríamos aqui ó, o paralelo de R2 com R4. Pode fazer a regra do produto sobre soma. Depois que a gente sabe essa resistência entre C e B, a gente pode somar com R1, porque afinal de contas estão em série. E aí depois de saber qual é a resistência aqui por cima entre A e B, a gente fazia o paralelo entre essa resistência toda, que a gente sabe agora, com R3 e com R5. Se fossem iguais, a gente podia fazer a regra dos iguais. Se a gente quiser fazer de duas a duas produto sobre soma, pode também. O importante é que você tenha entendido como é que se planifica o circuito com esses dois passos dessa regra de simplificação. Primeiro passo, uma letra em cada nó exceto quando entre dois nós tiver um caminho livre, um fio condutor, aí bota a mesma letra. Aí tu reescreve as letras na ordem do início para o fim do circuito, respeita a primeira e a última letra que a questão te passou, e aí entre cada duas letras que tu anotou na planificação, na simplificação do circuito, tu vais procurar no circuito original quais são os caminhos, quantas resistências que tem. Quando tu terminar de riscar todas elas, o teu circuito está pronto. Agora é só resolver quem está em paralelo, quem está em série, e sempre pegando de dentro para fora para conseguir resolver o circuito todo. Aguenta aí que eu já já começo a te mostrar como é que resolve as questões que caíram sobre isso na prova do Enem. Vamos lá então, mestre e mestre, para a solução de algumas questões que caíram na prova do Enem referentes a circuitos elétricos. Vamos à leitura então desta primeira. Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria re apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Um técnico faz análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de e A, e B, e C, e D, e E, respectivamente. Então aqui nós temos as lâmpadas L1, a lâmpada L2, a lâmpada L3 todas elas ligadas ao mesmo gerador. Já é interessante a gente notar ó, que todos os pontos de ligação das lâmpadas com o gerador são os mesmos. Ó. É caminho livre entre todos esses pontos, aqui na esquerda e aqui na direita o caminho é livre. Então é como se fosse o mesmo ponto. E aqui na direita também é caminho livre entre esses três pontos. Então é como se fosse o mesmo ponto do circuito está sujeito ao mesmo potencial. Quer dizer que todas as lâmpadas estando ligadas em paralelo U com o gerador, o U é igual. Então a DDP das três lâmpadas são iguais. Se a DDP é a mesma e as três lâmpadas também são idênticas, como eu estou sublinhando ali em cima, quer dizer que tem a mesma DDP, tem a mesma resistência elétrica, então consequentemente ficará sujeita à mesma corrente elétrica, então as três lâmpadas serão percorridas pela mesma corrente elétrica aqui vai passar uma corrente elétrica e aqui vai passar uma corrente elétrica que também é I, e aqui vai passar uma corrente elétrica que também vale I. Eu chamei de I porque o valor é igual, né? A gente podia até chutar valores e fazer conta, mas não nos interessa saber quanto é a corrente, e sim, quais delas são iguais, como a questão vai perguntar agora. Olha só, o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são, então ele quer saber quais correntes nesses pontos A, B, C, D e E são iguais. Eu sei que as correntes nas três lâmpadas são iguais a I, então eu vou te perguntar agora, mestre, o seguinte, qual que é a corrente elétrica fornecida pelo gerador se cada lâmpada é abastecida por uma corrente elétrica igual a I? O gerador fornece 3 I, perfeito. Então eu vou colocar aqui, ó, sentido convencional da corrente elétrica, 3 vezes a corrente elétrica I. Então se todas as lâmpadas estão ligadas em paralelo U, a uma mesma DDP então e as lâmpadas são idênticas, ou seja, têm a mesma resistência elétrica, as lâmpadas ficarão sujeitas também a uma mesma corrente elétrica. Chamei de i esta corrente elétrica comum a todas as lâmpadas. Só que a bateria fornece a corrente elétrica total, então ela tem que fornecer a soma das correntes elétricas das lâmpadas ligadas em paralelo. Agora pensa, se a corrente fornecida pelo gerador é 13i, a corrente que vai passar pelo ponto A também é 13i. Se a corrente que passa pelo ponto A é 3I, pensa comigo, e a corrente elétrica que veio para a lâmpada 3, essa lâmpada aqui, ó, é I, qual é, que é a corrente elétrica que passa pelo ponto B? Nesse nó aqui, ó, nesse nozinho aqui que eu estou pintando maior, chegou 3 amperes pelo ponto A, veio, desculpa, chegou 3I pelo ponto A, foi I para a direita aqui, para a lâmpada L3, e aí o que sobrou para passar pelo ponto B é 2I. Aí esses dois I chegaram nesse outro nó que eu estou pintando maiorzinho aqui, ó. e aí chegou dois I e veio I para a lâmpada L2. Qual é que é a corrente elétrica que sobrou aqui para cima? Sobrou a corrente elétrica I. Claro, é a corrente elétrica que passa pela lâmpada L1 e que vai passar pelo ponto C também. Essa corrente elétrica que passa pelo ponto C vai descer para cá. Eu esqueci de escrever aqui, ó, mas é a mesma corrente elétrica I. E aí, pelo ponto D, vem a corrente elétrica que passou pela lâmpada L2, que aí é também. Essas duas correntes se juntam nesse nó, voltam a ser a corrente elétrica 2I. E aí, essa corrente elétrica 2I vai se juntar com a corrente elétrica I que passou pela lâmpada L3. E aí, vai passar nesse nó aqui uma corrente elétrica igual a 3 I. E agora a gente pode responder com certeza quais são as correntes elétricas que são iguais. A corrente elétrica, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, mestre. A corrente elétrica que passa pelo ponto A é igual a 3I. A corrente elétrica que passa pelo ponto B é igual, olha lá para o ponto B, 2I. A corrente elétrica que passa pelo ponto C é igual a I, porque passa só pela lâmpada L3, né? é, perdão, L1 e D é a corrente elétrica que passa pela lâmpada L2, também é igual a I, e a corrente elétrica IE é a corrente elétrica que está voltando para o gerador, aqui ó, que é 13I. Então, 13I para essa corrente. Então, são iguais as correntes elétricas IA e IE, e a c e aí d também são iguais. Então, quem responde isso para a gente é a alternativa letra A. Ó, IA é igual à corrente elétrica IE, e c é igual à corrente elétrica ID. Então a resposta para essa questão é a alternativa letra A. Vamos então à leitura, mestre, da próxima questão sobre circuitos elétricos que a gente vai resolver da prova do Enem. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado, por meio do toque, então aqui está mostrando a pessoa apertando a tela, ou no ponto A ou no ponto B, e ele nos diz, diz que fecha o circuito, né? se apertar no ponto A ou no ponto B, fecha o circuito aqui mestre, ó, vai fechar o circuito aqui, nessas chavezinhas acionadas por toque, ok? Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então a pergunta dele é essa, ó, qual é a resistência elétrica equivalente no circuito quando alguém fecha o circuito no ponto A? Então vamos desenhar o circuito fechado aqui no ponto A. Ó. Fechei o circuito no ponto A. Como eu tenho uma associação de resistores, para ter certeza de quem está em série com quem, quem está em paralelo com quem, a gente resolver bem certinho, a gente vai fazer aquela regra que nós vimos na aula, tá, mestre? A gente vai em cada nó colocar uma letra, exceto quanto entre dois nós, tiver um caminho livre, daí a letra fica a mesma. Lembra da regra? Então eu vou seguir o circuito aqui, ó, eu saí do gerador, não vi nó, não vi nó, aqui é um nó. Aqui é um nó, vou colocar uma letra, eu vou colocar a letra C, porque as letras A e B já apareceram. Aí eu sigo o circuito, aqui tem um ponto A, seguindo o circuito aqui pela esquerda, eu tenho outro ponto, ó, só que esse ponto eu não vou colocar outra letra, porque entre este ponto e o ponto A tem um caminho livre, livre de resistência elétrica. Então é o mesmo ponto que eu vou chamar de A. E aí eu sigo o circuito, chego neste ponto aqui, ó. Eu poderia chamar de B, mas para não confundir, eu vou chamar de D. Esses dois pontos não têm o mesmo potencial, até porque o potencial do ponto D vai ser do B, aliás, vai ser o mesmo que do A enquanto esse circuito estiver aberto, tá? Então, ponto D para este nó. E aí volto para o gerador. Então, nós temos os pontos C, A e D. E os extremos são C e D. Então a gente vai desenhar assim, ó. C o ponto A, que é intermediário, e o ponto D, que é um terminal. Agora a gente vai olhar entre o ponto C e o ponto A, quais são as resistências elétricas que existem. Então, entre o ponto C, que está aqui, e o ponto A, tem duas, dois caminhos, né? duas resistências. Tem o caminho que passa por aqui, por essa resistência de 4 kOhms da direita, e o outro caminho que passa pela resistência de 4 kOhms à esquerda. Eu vou fazer assim, ó. eu vou desenhar uma resistência aqui, que vale... 4 kOhms, eu vou escrever só 4, tá? Depois a gente completa com o kOhm, porque todas são kOhm, né? Percebe no desenho. Se não fosse, eu colocaria para não me confundir depois, tá? Então, seguindo aqui, vou desenhar outra resistência elétrica de 4 kOhm. E aí eu volto para o circuito, lembra? E risco elas, porque eu já coloquei ela no meu desenho de simplificação do circuito. Agora, entre os pontos A e D aqui, ó, eu tenho que ver quais são os caminhos. E no desenho, para a nossa alegria, né, mestre e tem só uma resistência, ó, de A para D tem só essa resistência de 4 quilômetros. Afinal de contas, o circuito está aberto aqui pelo ponto B. Então, de A para D tem outra resistência elétrica de 4 quilômetros. vou escrever aqui, ó, 4 quilômetros. Agora eu vou resolver esse circuito. E a gente já fica feliz ao ver isso aqui, ó a gente tem duas resistências iguais associadas em paralelo. Então, a gente pode fazer a regra das iguais. Entre os pontos C e A, a gente vai ter uma resistência elétrica só equivalente a essas duas de 4. E aí, quando tem duas iguais, a gente pega uma delas, que é 4, e divide por quantas tem, que é 2. Quer dizer que a resistência aqui em verde é igual a 2 quilômetros. Então, vou escrever aqui, 2 quilômetros. E a resistência elétrica entre A e D permanece sendo a mesma, 4 quilômetros. A resistência elétrica total para esse circuito entre os pontos C e D é a soma das duas resistências que tem entre C e A e entre A e D, se, já que elas estão em série porque o fio é o mesmo. Então, 2 mais 4 é 6 quilômetros. Quer dizer que quando alguém aperta no ponto A, a resistência elétrica total do circuito equivale a 6 quilômetros, que é respondido pela alternativa da letra C. Tudo bem, mestre, mestre? Vamos lá para a próxima questão. Lendo então, mestre e mestra, a famosa questão do sorvete de resistores. Caiu no Enem, é circuitos elétricos, é o que a gente estava falando nessa aula. Acompanhe a leitura ali. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseiras, olha só que legal. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados três tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar três traços distintos. E aqui ele nos mostra como é, que é o traço do 2H, o traço do HB e o traço do 6B. Munido dessas informações, o um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando esses traços. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Então ele nos disse aqui ó, que esse traço aqui é 5 kOhm, esse traço é 20 kOhm, os outros dois traços iguais, que parece que é o HB ali, enfim, são de 10 km cada traço. Verificou-se que os resistores obedeciam a lei de Ohm, então, a sua resistência elétrica não variava em função da DDP. Não quis fosse influenciar muito na questão, mas acredito que o elaborador deve ter tido vontade de garantir a questão, ou se não, te fazer pensar em URI aqui para começar a resolver. Mas eu vou seguir a leitura da questão que eu ainda não sei a pergunta, ok? Na sequência, conectou o omímetro. ohmímetro mede resistência elétrica porque mede quantos ohms né? tem entre os terminais. Nos terminais A e B, então ele ligou nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou os terminais desse omímetro B e C, anotando as leituras RAB, que deve ser quando liga entre os pontos A e B, e RBC quando liga entre os pontos B e C, respectivamente. Ao estabelecer a razão, cuidado mestre, ó, a gente pode achar um número lá no meio da questão que não é o que ele perguntou. Ao estabelecer a razão, é isso que ele quer, RAB sobre RBC, qual o resultado o estudante obteve? Qual é, que é o resultado que ele vai obter se ele dividir RAB so, por RBC? A gente precisa saber quanto vale RAB e quanto vale RBC. E para isso a gente vai precisar utilizar aquela regra da simplificação de circuitos. Vamos determinar qual é, que é o RAB primeiro. Como R e AB são terminais, a gente vai colocar o A e o B nas pontas para não confundir. Então, o A aqui, o B aqui e o ponto C ficou um ponto intermediário, né? Porque entre A e B, entre A e B, tem o um ponto C no meio. Então, eu vou colocar o ponto C aqui, ó. Pronto. Agora, vamos olhar entre A e C quais são as resistências elétricas que tem no desenho. Entre A e C tem uma resistência elétrica só, que é essa de 10 kΩ. Então, eu escrevi aqui, ó, como todas são quilômetros, novamente, eu vou colocar só 10. Então, entre A e C, tem apenas uma resistência elétrica que vale 10. Agora, entre os pontos C e B, vamos olhar entre o ponto C que está aqui e o ponto B que está aqui, a gente tem apenas a resistência de 10 quilômetros também. Vou colocar aqui mais uma de 10. Agora, diretamente entre os pontos, ó, essa aqui já foi, esqueci de riscar, esse aqui já foi, diretamente entre os pontos A e B, direto do ponto A para o ponto B, a gente tem dois caminhos, um que vale 5 e outro que vale 20. Então eu vou desenhar aqui ó, um caminho que vale 20, que tem 20, ohms de 20 km de resistência, e o outro caminho que tem 5 km de resistência. E agora a gente resolve esse circuito. Claro que para resolver esse circuito, nós precisamos primeiro resolver esta série aqui, ó, porque senão eu não consigo resolver o paralelo que resta após resolver isso aqui. Então, esta resistência elétrica entre os pontos A e B, aqui pelo ramo de cima, pelo ramo superior, é igual a 20 ohms, porque 10 mais 10 é 20, em série é só somar. Então, eu vou reescrever o ponto A, o ponto B e vou colocar que aqui por cima tem uma resistência elétrica equivalente a 20 kΩ, depois tem outra resistência elétrica, continua a mesma de antes, de 20 kΩ, e uma terceira resistência elétrica que equivale a 5 kΩ. Agora a gente enxerga novamente que tem duas resistências iguais em paralelo. Lembra como é que resolve duas resistências iguais em paralelo? Pega uma delas, que é 20, divide por quantas tem, que é 2, quer dizer que aqui eu tenho uma resistência elétrica igual a 10 kOhms. Então, eu vou reescrever o circuito, mais uma vez, entre os pontos A e B, nós temos uma resistência elétrica de 10 kOhms, resultado daquelas duas de 20 em paralelo, e outra resistência elétrica em outro ramo, equivalente a 5 kOhms. Para resolver duas resistências elétricas em paralelo, a gente pode usar aquela regra das, da, de apenas duas resistências, né? o produto sobre soma. Então, Rab é igual. Produto 5 vezes o 10 sobre a soma. 5 mais o 10. Isso aqui é igual a 50 sobre 15. Simplificando-se os 50 e o 15 por 5, a gente chega no resultado de 10 sobre sobre 3, quer dizer que RAB é igual a 10 terços, eu não vou dividir, tá mestre? Deixa para dividir no final, porque isso não é o final, ele quer RAB sobre RBC. Agora a gente tem que escrever o circuito quando liga o homímetro né, nos terminais B e C, para achar RBC. Então, a partir de agora, a gente vai ligar nos terminais BC e vai redesenhar o circuito. Vamos lá, depois a gente, se precisar, volta no desenho aqui. Então, vamos descobrir quanto vale RBC. Vou colocar o ponto B como um terminal, o ponto C como um terminal. Se a gente olhar com atenção, ó, se eu ligar entre o ponto B e o ponto C, do ponto B para o ponto C, a gente passa pelo ponto A por algum caminho. Então, o ponto A será o ponto intermediário, que tá, está o ponto A. E agora vamos avaliar no desenho entre os pontos B e A qual é, que é a resistência elétrica que existe. Entre os pontos B e A, a gente tem dois caminhos, tem o um caminho que passa pelo 5, tem o um caminho que passa pelo 20, então eu vou escrever esses dois, o caminho que passa pelo 5 kOhms, 5 aqui, e o caminho que passa pelo 20. Entre os pontos A e C, vamos olhar entre os pontos A e C, ó, entre os pontos A que está aqui C que está aqui, tem essa... Opa, peraí que eu vou riscar essas duas aqui que eu já tinha esquecido. E aí entre os pontos A e C eu tenho essa resistência de 10, já vou riscar para não esquecer dela. Vou copiar aqui, entre os pontos A e C, a resistência elétrica de 10 quilo -ohms. E agora entre os pontos B e A, que só faltou uma, né? Entre o ponto B e A, ó, a gente vai ter... Perdão, entre os pontos B e C... Entre os pontos B e C a gente tem apenas essa resistência de 10 km. Já vou riscar direto do ponto B para o ponto C. Tem uma resistência elétrica de 10 km também. Notem que o circuito mudou completamente ao ligar os terminais agora entre os pontos B e C. Vamos resolver então por primeiro este paralelo de duas resistências. Lembra como é que faz paralelo de duas? Produto sobre soma. Então eu já vou colocar aqui, 5 vezes 20... Dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 é 100, dividido por 5 mais 20, que é 25. Isso dá um total de 4. Quer dizer que aqui a gente tem uma resistência elétrica de 4 km entre os pontos AB. Então, eu vou escrever ponto B, ponto A. A resistência elétrica que eu achei equivalente aqui é igual a 4 km. E o restante do circuito a gente só copia. Tem mais uma resistência elétrica de 10 entre os pontos A e C. E direto do ponto B para o ponto C tem uma resistência elétrica também de 10 kOhm. Para terminar de resolver, a gente precisa resolver esta série que está aqui. Ó. Só que essa aqui é fácil, né? é só somar 10 e 4, 14, pois essas duas resistências estão associadas em série. Então, eu vou reescrever os pontos aqui. Ponto B, ponto C, o ponto A vai desaparecer agora, uma resistência elétrica de 14 kOhms, em paralelo com uma resistência elétrica agora de 10 kOhms. Para resolver isso aqui é só fazer novamente produto sobre soma. Então, RBC vai ser igual ao produto 14 vezes 10, dividido pela soma, 10 mais 14, ou 14 mais 10. Isso aqui é igual a 140 sobre 24. Su, uh, simplificando essas, essas, o simplificando numerador e denominador por 4, a gente chega num valor de 35 em cima por 6 embaixo. Quer dizer que RBC equivale a 35 sextos. De quilômetro, né? Aqui também, no RAB também. Agora vamos resolver o que ele perguntou, já que eu já sei RAB e RBC, vamos resolver a razão RAB sobre RBC. Então, RAB dividido por RBC é igual... RAB está no visor aqui ainda, está na tela. Ó, é 10 terços. Eu vou colocar em cima 10 terços sobre o que vem embaixo. 35 sextos, eu acho, né? Isso, ó, só que a gente vai confirmar para não ficar né, errando por bobagem. Então, dividido por 35 sextos. Como é que resolve divisão entre frações? Conserva o numerador e multiplica invertendo o denominador. Então, vamos lá. 10 terços, que é o numerador, vezes o denominador invertido, que é, então, 6 sobre 35, 6,35 avos. Nós podemos simplificar, então, o 6 com o 3 que está aqui, sobra 2, e tanto 35 quanto 10 a gente pode simplificar por 5, né? Então, aqui e aqui, 10 dividido por 5 é 2, e o 5, 35 dividido por 5 é 7. A gente chega no resultado de que RAB sobre RBC é igual a 2 vezes 2, que é 4, sobre o que sobrou embaixo, que é 7. Então, quatro sétimos é a resposta para a razão RAB sobre RBC. Pronto, mestre e mestra foi um prazer te ajudar com este conteúdo para a prova do Enem. O prof. Rafa Sisson está muito feliz em fazer parte da equipe Bioexplica. Explica. Não esquece de dar joinha nessa aula, te inscrever no canal se ainda não for inscrito, e aí seguir o prof. Rafa nas redes sociais. Também tem um canal Física Fácil aqui no YouTube. Pode me seguir no Instagram arrobafisica.fácil, que lá sempre tem alguns posts bem legais sobre conteúdo, sobre curiosidades, coisas que podem aparecer na prova do Enem também. Muito obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima aula. Deixa que a gente explica.